Bom dia jovens, tudo bem? Eu tô aqui na Avenida 1 de dezembro. Tá gravando, tá gravando. Vindo 1 de dezembro, ao João Paulo II, indo em direção pra casa. Tá um friozinho muito gostoso de se andar. Cara, essa semana eu passei por uma situação. Eu não desejo que ninguém passe A gente acabou conhecendo O pior instrutor Acho que Do mundo do Brasil todo, sei lá, de Belém A situação foi a seguinte A mãe da minha namorada Indicou ela Um instrutor da autoescola E Fez meio que por fora, né Quase se esse bate aí Fez uma por fora, pegou e fez as aulas, as provas. Chegou na hora da prática, isso que o cara enrolando, né? Porque, pra falar a verdade, grande parte do processo todo eu é que tive que fazer. Negócio de agendar a prova, negócio de marcar exame técnico e psicotécnico, etc. Então, eu que tive que fazer isso. Que era trabalho dele. Chegou na, aula, na hora da aula prática, o cara meio que entrou de férias deixou passar aí uns dois meses e voltou agora em janeiro na primeira aula que ele teve agora que ele deu pra ela em janeiro rapaz a situação foi a seguinte a metodologia entre aspas que ele disse a dele é uma metodologia meio rústico raiz rude até por sinal é aquele cara que que não ensina direito, que quer ensinar os outros a fazer e aprender ele na marra, sendo que ele não ensina nada e aí na primeira dia de aula dela ele estacionou o carro em frente a casa, né saiu e mandou ela assim, sentar tá dentro do carro mal explicou que era uma embreagem, que era um freio acelerador, Eu já queria que ela fosse dirigindo o carro e aí só que ela conseguiu fazer isso, por quê? Porque uma semana atrás na virada do ano, a gente tinha alugado um carro para passar o Réveillon na praia, lá em mosqueiro numa casa que, de um conhecido nosso que nós temos. E aí eu cheguei lá, tem um, um ramalzinho, e eu consegui dar pra ela umas aulas básicas de direção, conseguir consegui virar o carro, dar uma ré, conduzir o carro tranquilamente, porque eu ensinei bem ela. Mas aí, quando chegou na prática, ela soube tirar o carro do lugar, porque eu já tinha ensinado ela. Mas se não, não ia saber nem. E aí o cara falava alto, gritava com ela, deixava ela nervosa, chamou até palavrão pra ela. Que, inclusive, a gente quase que vai parar na delegacia por causa disso, sorte que. Enfim, no final das contas eu vou falar o que deu a história pra vocês. Imagina um cara desse, isso é lá, é metodologia que ele chama, cara, de não ensinar o aluno e mandar o aluno se virar pra pra tirar o carro do lugar ver se pode e ainda brigava é, tira o pé da embreagem, não sei o que do... para com teu vício aí, como é já fez isso mais dez vezes você não acabar de pegar no carro e eu nunca tinha tido aula antes na vida só com deixa a menina entrar no carro para eu poder passar aí só comigo e, e... pra te dar ideia, porque cada, cada carro tem o seu tem sua, o seu câmbio diferente, né? varia de um modelo para o outro, no caso a ré. A ré do carro que a gente pegou era um HB20 1.6. E aí a ré dele era para a esquerda, levantava a alavanca, né? jogava a marcha para a esquerda como se fosse engatar a primeira. Essa era a ré. Na ré dele, era um Fiat Uno, eu acho. Seria como se fosse a sexta marcha do câmbio da HB20. Lá atrás da quinta marcha. Pegou é a quinta, desce para baixo como é que cinco machos né então é o canto inferior direito e ele ensinou o cara como é que botava a, a ré e ela tem um detalhe, ela queria olhar pro, pro câmbio ele falou que não era pra ela olhar pro câmbio que fosse passar a marcha só que ela queria olhar pro câmbio pra ver para que lado que era a, a ré e ele afirmou com toda a convicção que era pra todos os carros eram iguais a ré só lógico que não, é porque varia de modelo para modelo foi todo o tempo pressão psicológica, falando pra ela não fazer isso, não fazer aquilo, mas não explicava antes. E era todo arrogante. E, e, a, e parece que só tratava bem a, os, os homens e as mulheres que queriam escolachar, sabe? Parece que era é até tchete, eu acho. E aí... Cara, assim que ela, a bichinha chegou chorando em casa. E aí na mesma hora eu contei para os pais delas, né, que assim que eu, que eu tive a oportunidade, eles chegaram lá contei para os pais delas que tinha acontecido. Não dava para eles ficarem nessa situação desse professor. Vou fazer uma direção defensiva aqui, aí. Não dava mesmo para continuar dando aula com ele, não do jeito que estava. E também não tinha mais condições psicológicas da menina ter... Ter aula com ele, em vez de ela ter aula e praticamente traumatizou a, a, a mulher, né? E aí a minha sogra foi lá bater na casa, na casa dele, bateu, falou, detestou, minha filha detestou tua aula, foi super arrogante, rude, e ele ficou dizendo, ele dizendo a, ela dizendo e o irmão dela que foram lá na, conversar com ele, eu fiquei com ela em casa. E aí ele, dizendo o irmão dela que ele ficou com uma reação, tipo assim, é que merda que eu fiz, né? Mas, quando o cara é escroto, até passar assumir os erros, é, é difícil. É tão, é tão escroto que ele nem quis passar para outro professor, nem quis passar. A gente pediu para ele, não, eu não quero passar lá contigo, indica outro professor aí. Ele não quis passar, desenrolou lá aqui. Que ela não podendo não gostar, depois ele quer se queimar, mas que na verdade era ele que estaria queimado pelo fato de, de da vergonha, né? falou, favor, oh, pega essa mina aí, que dá pra ela aí que não, não, ela não gostar da minha aula e tudo mais, Eu acho que seria vergonha pra ele. Então a gente preferiu pegar o dinheiro de volta, ela vai fazer só aula prática em outra autoescola que não seja fúzio a gente vai fazer agora na visão pela questão do preço mas se desse a gente queria mesmo fazer na meta como eu fiz e fui satisfeito na meta meu irmão, meu pai fizeram, tiraram a habilitação pela meta mas a visão parece ser tranquila também agora só aquela questão de escolher um professor calmo, já deixar de pré-avisado mas que a vontade de bater num cara desse é grande, isso é. A gente tem que respirar fundo quando tá até 10. Pra não perder o controle, a sanidade. E não perder a sua razão. Porque daí, sei lá, se batendo num cara desse, cara, é mais, a situação mais complicada ainda de pegar o dinheiro de volta. E também acho assim, a nossa educação não, não, é pra, não foi pra para rebater as coisas assim, sabe? A gente prefere os meios legais primeiro. Meu pai não, meu pai é de frente. Meu pai, graças a Deus, que tava em Brasília, viajando, curtindo as férias dele. Porque se fosse. Se ele tivesse aqui em Belém, acho que ele teria ido lá na carra dele e dando os murros nesse cara. Onde já se viu cara, o cara chamar nome para os outros, vindo o carro e fazendo maior ignorância. E detalhe, pagando caro para ser tratado mal. Né? Então, esse é para você esse transtorno que a gente teve que a gente quase foi parar na delegacia.